Se você fosse um espião, o que você gostaria de espionar? Meu pai pegando uma namorada. Não, não é esse namorado.